É, raw significa cru, é, mas em outros contextos também significa rústico, simples, e aqui nós valorizamos muito isso, né? fazer a coisa simples, mas muito bem feita. E eu sinto que a Dix também faz isso, é, ela entrega produtos de alta qualidade, extremamente duráveis, e que você vê que tem, tem esmero, né? tem apreço no, em cada ponto, em cada tecido escolhido, e isso é muito legal de ver.